Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez galera, tá pra vocês mais um deles, Pode, né? janela tá aberta nenhuma. Fecha aí a janela. aí, ó já o anel aí depois senão rapaziada senão não vou... vai dar as levas aí rapaziada rapaziada eu... mano acordei cedo hoje eu acordei cedo porque o agulho caiu da... da da cama tá ligado eu tô num susto acordei assustado e rapaziada hoje a gente vai estar tá indo pra vou, né? eu vou tá indo voltando para balneário aí para casa mas também travado para gravar hein? de novo mano sempre quando eu volto eu fico travado tá ligado? eu não tô, às vezes eu perco o foco do, do day vlog. Pô, rapaziada, estamos de volta com o vlog, rapaziada. Eu não. É, eu voltei lá da, da casa de praia, tá ligado? Mas eu não cheguei a gravar nada. Como eu acordei cedo, mano, eu, tipo. Meio que eu não dormi, tá ligado? Então, meio que apaguei assim, do nada. Do nada não, não, obviamente que eu dormi, mas eu apaguei com o tá ligado? Não tava nem com vontade de gravar e nem fazer live, tão cansado que eu tava. E, rapaziada, tamo indo nessa. Eu vou almoçar agora, que é quase uma hora. Eu acordei cedo hoje também. Acordei cedo pra terminar o vlog, né, rapaziada? Pra come... Quer dizer, começar o vlog e terminar o vlog. E eu vou estar tá indo na. Eu vou estar tá indo comer hoje. Quer dizer, eu vou tá indo almoçar daqui a pouco. E vou estar tá aqui fazendo uns videozinhos. mano. E finalmente deu sol de novo, ó. Eu pensei que ia chover a semana inteira, tá ligado, rapaziada? Porque. Que em Balneário, como é praia, mano. Chove toda hora, tá ligado? E olha o Duque aqui, ó. Ô, Duque, você tá brandando, cara? You've been talking about patience Hoping for everlasting You're known for talking crazy I know it's infatuation You know how I feel inside You know what is real and die. Rock with your vibe But I don't think that we should tie I know Rapaziada, tô aqui, eu no outro dia aqui, rapaziada, mano, eu não tô conseguindo mais gravar vlog no mesmo dia, tá ligado? Porque eu tenho muita coisa pra fazer, além das lives que eu tenho que fazer, que eu tô voltando a fazer agora, eu tenho que fazer outras coisas, tá ligado? Então, não tô dando conta de fazer tudo sozinho, tudo sozinho tá ligado? E, rapaz, aí, é, o caso, tem que, eu tenho que fazer as lives, editar os vídeos e, e fazer, e fazer outras, outras coisas pessoais, tá ligado? Então, não, tá, não tô dando conta de tudo isso. Mas rapaziada, eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu já tinha mostrado no canal, mas só que eu não falei, tá ligado, o que que era. Era isso daqui rapaziada, o tênis que eu mostrei lá no canal, lá no vídeo, era meio que um wheels assim, do, do YouTube, que no caso é short, né, do YouTube, mas eu não falei sobre o tênis, rapaziada, isso daqui... É um tênis da NBA, basquete, tá ligado? Eu sempre tive vontade de ter um desse daqui, porém eu não podia usar por problemas pessoais, tá ligado? Então, cararapa eu parei aqui que eu tava falando muito rápido. Porém, eu comprei agora, agora que eu posso usar, tá ligado? De boa. E, mano, o um tênis é muito confortável e um detalhe mais da hora que eu acabei descobrindo um amigo meu que trabalhava na loja lá, ele não sabia disso. Ele falou que ficou até mais fácil pra, pra vender, tá ligado? Se você não, não viu esse vídeo aí, da LBA que o, ele roubou meu canal aí por pro 24 horas, vê esse vídeo aqui no encaixe, ou aqui no caso, que tá bem da hora eu ver. O tênis que eu comprei lá, rapaziada, o tênis que eu, eu coloquei no short, não é esse tênis, aquele tênis lá eu peguei, peguei não, eu peguei errado, tá ligado? A numeração, e na verdade eu tinha achado esse mais bonito, tá ligado? Só que por conta de de não ter o, o tamanho certo esse daqui acabou chegando no outro dia no outro dia não na, é na outra na outra semana ele acabou chegando então eu falei mano guarda esse daí para mim que eu vou pegar esse daqui para mim tá ligado eu, que eu achei bem mais bonito e eu nunca tive tênis branco tá ligado eu sempre tive, teve, eu sempre tive tênis preto tá ligado então tênis diferenciado a maioria dos meus tênis são pretos. É, por, por ser tênis preto, ele combina com qualquer roupa, né? Então, tênis preto é bom e tênis colorido não é tão bom assim. Você tem que estar bem colorido pra combinar ou, tipo, todo preto e o um tênis colorido. Daí fica legal. Ou todo branco e um o tênis colorido, fica da hora. Mas isso daí, rapaziada, não é querendo me achar nada, é só pra mostrar pra vocês o meu tênis aí da NBA. Eu gosto bastante de basquete agora, inclusive, até comprei uma bola de basquete aqui, ó. Essa bola de basquete aqui pra jogar, tá ligado? Acabei ganhando... Comprei não, acabei ganhando, tá ligado? Acabei ganhando essa bola de basquete aqui, mano. Muito boa. Não é oficialmente da, da NBA. Ah, não, é da NBA sim. Eu ia falar mesmo, mas não é oficialmente a bola normal, né? Que a bola essa daqui é edição inimitada, que era do, do Golden State. e mano, rapaziada, eu criei um canal de esporte, rapaziada. Mas eu não sei se eu coloco conteúdo lá de jogos ou de, de só de jogos de esporte, tá ligado, que tem vários jogos de esporte, ou se eu faço é, desafio de, posso fazer os dois juntos, tá ligado, tem até uma luva de beisebol aqui, mano, se liga nessa luva de beise, se liga nessa luva de beise, mano, eu tinha eu a tinha bola de beisebol, tá ligado, mas só que o meu cachorro comeu a bola, aí azedou, mamê. mano, ela é muito foda, tá ligado, ela é boa pra, eu até fiz um vídeo no canal já jogando. Eu até fiz um vídeo no canal jogando é, beisebol, tá ligado? Mas não, não falando sobre o beisebol, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Se inscreve lá no canal aí. Vou tirar... Não é no um novo canal porque é o canal antigo, tá ligado? Que eu, que eu não sabia que eu ia fazer direito. Então quem se, quiser se inscrever lá, que você achou da ideia. Mas eu não vou é, postar frequentemente, tá ligado? É o, o vídeo lá, vai ser mais... A hora tipo uma vez por semana, duas mais, mais suave, tá ligado? É só para ter um canal sobre esporte. Porque meus conteúdos aqui estão muito misturados. Eu tenho muito conteúdo misturado, tá ligado? É muito muito conteúdo. Mas se você quiser se inscrever lá, tá convidado. Seja bem-vindo lá. E é isso aí, rapaziada. Mano, vou lá na praia lá fazer um take É, bora na praia fazer um take É isso aí. Segue o steak lá.